Não, eu enxergava um pouquinho pouco. em casa nós somos oito irmãos Sendo cinco cegos Sério? Caraca. Desgraça, porra, que é bobagem. Você porra. vê que é? É a Cegolândia. Fábrica, fábrica de brailho. É, é tu... Cinco cegos, <risos> Ela eu... mandou um Cegolândia. É, não, é a Cegolândia. <risos> a turma do farol apagado. Mas, Sério? Mas tem uma vontade de ter tanto irmão. Sério que... Mas isso o que A genética? que, que, quando que a minha, é isso, Quando a minha bengala quebrou, eu fui na casa da minha irmã e peguei a dela emprestada. É verdade, é. Eu acho que a genética, é a genética. Meu, meu pai tem algum parentesco com minha mãe, será confusão? E... Eu enxergava muito pouco, eu não sei dizer quando é que eu fiquei cego total, porque quando eu fui foi tão lento que quando eu fui ver eu já não estava vendo. Já não estava vendo. É. Mas eu sempre aproveitei a vida, mesmo tendo nem 10% de, de, de visão, eu andava de carrinho de rolimã. É mesmo. Eu fabricava o meu carrinho de rolimã, gente. Que demais, Você imagina né? que maravilha, torto, né? Era três <risos> marteladas, dois no dedo, um no prego. <risos> Mas era... Nossa. Mas você era da, da roça? Puta dedo, né? O puta garota... é a cabeça. É, é, é a mão do, do Não. cocô de dober. É. Gente, aqui, ó. O eu brinco, do eu vivo com cicatriz no corpo. Olha só esse dedo aqui, ó. Eu brincava de luta de travesseiro com meu irmão. É. Uma vez ele deu uma porrada aqui, bateu na quina da mesa. E o dedo, né, ficou com essa... Um, assim, meio pornográfico. Uhum. Te, é verdade. Não te lembra, Bola? Parece... Parece... É. É. Parece uma... Ah, era... Ah, era muito grande. Mas <risos> e aí você... Cinco irmãos cegos, Magela Que loucura. É, de assim, quantos? De oito. De, de o teu pai também mandava pra pistola. Não, era nove. É, porque uma... Teve um problema... No, quando nasceu, era um por ano. Caralho, e... meu. Era, e, e... Mas você era da roça ou você era da de BH? Imagine? Não, eu sou o único que era de, de Belo Horizonte. Tá. Mas eu fazia. Gente, eu roubava Roubava manga, roubava goiaba. <risos> você imagina um sem. Ninguém via. Um Nem ele. É. <risos> Não, eu, eu, eu, eu, eu... tenho uma vez que eu tô num pé de manga lá, menino, tô lá, com a manga na mão. já é o dono do lote chega. O que é que você tá fazendo? Eu pô, eu tô com uma manga na mão, chupando a manga e perguntando aqui na cara, o que é que eu tô fazendo? Será que, é que eu tô esperando um ônibus? É. <risos> tô esperando é. um ônibus de dois andares aqui? É o que a gente é. tava falando, né? E aí, menino, eu tomei um susto e até hoje eu não sei como que eu pulei e saí correndo do cara, porque a visão era quase zero. Outra vez eu fui roubar umas laranjas, aí tio, eu vi assim, uma laranja grande. Você também grande. é meio Marcelo Marrom, né, meu eu, eu, fui, eu fui assim roubar laranja e o que eu pus na mão não era laranja... Era uma é. caixa de marimbondo. Nossa, velho. <risos> Meu beijo se encontrou com o nariz, nossa. assim, ó. Ah, você foi no, no dermatologista? Putz, nossa, mas é... Não, tá. e, o, e o caso do cachorro? Eu tinha o cenáculo. Tinha o é onde fica lá as freiras. Ah, tá. E, e tinha os pés de mexerica. E elas não pegavam e também não deixavam ninguém pegar. Certo. Aí um dia eu fiquei sabendo que um pé de mexerica estava me chamando. E eu fui lá com a capanguinha. É. Tô lá pegando as mexericas, que tem toda beleza. Aí comecei a descer a roupa e ir embora. Uma baita de, um, de uma de a piramba. De repente, meu amigo, eu escuto um cachorro latino, pelo latido, acho que minha cabeça caberia dentro da boca dele. vão vão vamos ver vovô. Pum! O cachorro tem essa mania. Aqueles latidos é, grosso. Menino, né? eu saí correndo e o cachorro atrás de mim. Só que eu tenho duas patas, ele tem quatro. A, possi a possibilidade de me, de me alcançar é maior. Mas ele estava né? enxergando um pouco melhor que você também. Mas né? aí o, o, o, o vigia, graças a Deus, ele. Mas era, fica parado que ele não morde. Tinha essa mania, né? Antigamente. Aí eu parei, o cachorro deu uma volta, deu uma volta, cheirou e. Me deu uma mordida Nossa, na bunda. Nossa, velho. Acho que a minha bunda quase foi dentro Nossa, da boca do cachorro. Putz... <risos> Ô, gente... Ele comeu sua bunda. Ô, vigia, filho <risos> do... Amor. É, que é. Não... fica parado que ele não morde. O não. cachorro comeu a sua bunda. Não, isso foi um caso com um vizinho. <risos> Não, e aqui, ó. Foi até interessante esse vídeo. que a galera zoava ele. Demais. E eu, eu sempre fui sacana. Então eu caio na, na brincadeira mesmo. É. Aí eu chego num lote, porque antigamente não tinha asfalto. Tinha muito mato. Sim, sim. Aí eu cheguei assim, um amigo meu tava pendurado na galha. Pendurado e balançando, né? Falei assim, ah, vamos nessa. Eu pendurei na perna dele. Mas já não vou cair, Não, né? Não, segura firme. Menino, ele caiu. E ele caiu em cima de mim e eu caí em cima de um caco de vidro nossa, desse tamanho. Nossa. É. Ele afundou todinho. Aí ficou até bonita a minha bunda, porque de um lado da banda, da banda Era a ficou, ficou a mordida do cachorro, do outro foi do, caco, do caco de, de vidro. Caco É, e no meio... <risos> <risos> eu imagino visualmente como é que deve ser ah. isso. <risos> Mas, bicha imagina, caralho, pra tua mãe, imagina, com cinco moleques cegos causando, velho. Olha, haja a... labrador. Puta que pariu, haja labrador. Haja labrador. Não, mas eu, não... Labrador, não eu não uso cão de guia. Não. Você não, não usa porque usou? Não, não, não, porque é uma brincadeira que eu vou fazer, mas porque de repente o, cara, o, o, o cão guia vai me atravessar uma avenida, chega no meio, ele vê uma outra cachorra no cio ele. Ah, cego, sai pra lá, eu vou comer. Mas na realidade, não. os cachorros, ele eu acho que são castrados, mas quem está acostumado, eu acho bacana usar. Eu não uso, porque eu fico com pena. Às vezes um cego que tem reuniões para fazer, às vezes o cachorrinho fica ali duas, três, quatro horas. Sentadinho. Ele está criado para aquilo, ele está acostumado. Inclusive, ele usa... Ele é ele usa, muito bem cuidado. Ele usa o é. um arreio, bola é impressionante. Ah, quando ele está com arreio, é como se ele estivesse trabalhando. Certo. Quando você chega em casa que tira o arreio... E ele, vira a festa. Vira a festa. Vira a festa. É igual um shih tzu, um, qualquer que seja o, o, o cachorro. Mas é, a, a, minha, a minha mãe, ela foi uma guerreira. Porra. Porque o meu pai tinha problema de bebida, como milhões de pessoas ah, têm. Ah, teu pai enchia o caneco. Ele tinha um armazém e vendia bebida e consumia. E chegava em casa e falava coisas muito fortes. E eu, como irmão mais novo, eu absorvia muito isso. E, e ele era festeiro, tocava uhum. sanfona. Só que ele ia nas festas e deixava minha mãe em casa, trabalhando, tomando conta da turma toda. Pintana. Mas era, era, era, era, era, era a realidade daquele tempo. A mulher não era independente. Cuidava da casa. Né? É, motorista de fogão, que eles chamavam antigamente. É. Hoje não, tinha, não tem essa liberdade toda. Então, a, a, a, a minha mãe, no dia de Santa Luzia, em dezembro, ela fazia uma promessa e levava a Cegolândia toda para Santa Luzia. A gente assistia a missa, igual a missa telecena, de hora em hora. É. Olha, você assistir missa Voltasse a enxergar, eu ia ter um farol de milha hoje. Porque era... Ia ser um falcão. É que a né? Santa Luzia é a padroeira dos olhos. Não sei se o Bola sabe Eu não disso. sabia, não sabia. É, é. é. é a padroeira, da... é a padroeira do, do, do, do, dos olhos, não é isso? Da visão, é. né? É, eu é. É. sabia. É. E é a santa protetora do, do, do, dos cegos. Isso aí. E, e, mas aí eu, eu brincava de, de tudo. E ia tua mãe com, os, com a cegolândia pra missa? É, e é pra mim. Não, e não e é só. Seu pai tornando caneco. É, e não é só. Não, é... não mas ele era muito trabalhador. Uhum. Ele tinha esse vício, mas ele era muito trabalhador, trabalhava de segunda a segunda. Mas eu falo no meu livro isso: que eu fui empreendedor desde pequeno. O meu pai tinha dinheiro pra me pagar as coisas que eu queria. Tá. Mas eu, com 9, 10 anos, não. Eu quero ganhar a minha grana pra eu ir na loja com a minha irmã e eu, e eu comprar o que eu quiser. É importante você ter a vara, não o peixe. Porque é, quando você trabalha, você vai, vai trabalhando e vai conquistando. E eu sempre fui empreendedor. Eu, é, é, eu vendia picolé, bolinho de espinafre, chup-chup, que aqui é chamado de... É, geladinho. De, geladinho, né? No Rio Sacolé. Isso, Sacolé. Então, eu sempre fui assim, empreendedor e sempre tive o sonho de ser radialista caí quero... ah, isso desde moleque. É, não, e o cego que eu falo, cego raiz... <risos> é, o, o, era sinônimo antigamente de, de aleijado, de, de pedidor de esmola. É verdade. Assim como aleijado. Você via um ceguinho, você queria dar esmola, é verdade. Eu, eu quero quantas vezes é, na rua a, a, a, as pessoas colocavam moeda no meu bolso. É mesmo? Era. E o, o sonho de ser radialista... Eu ia na rádio, queria trabalhar como radialista... Como mas você quer trabalhar em rádio se você não enxerga? Eu falo com a boca, pô. <risos> tem nada a ver. Eles achavam que eu... Quando via um cego entrando em alguma loja... Ah, ele tá querendo pedir esmola. E já aconteceu comigo, um amigo meu. E, e isso <risos> já... é. uma es... puta bosta aqui. Fala. É... Você okay. é contratado pela Ambev pra fazer o um teste de cego. <risos> não, eu gravei um comercial uma vez. Não, mas experimentar a é breja. É? Fazer qual que é. é? Não tá enxergando. Hum, essa é boa, hein? <risos> Você é, não, um essa eu confio sem ver. É. Essa eu confio de olhos fechados. Mas, Voltando lá, Majalinha, desculpa te interromper. Não, mas é, é, é, é essa coisa de, de, de ter o sonho de, de ser radiante. No, no, no, eu, eu vou contando no livro como que eu aprendi fazer da dificuldade um, um, um desafio. Cada vez que eu notava que o cara não me dava oportunidade por eu ser cego, aí eu, eu vou provar para esse cara. Que eu vou conseguir. E fui provando, provando. O absurdo era tão grande naquela época que a minha primeira namorada, aquele fogarel, né, Bola? Primeira namorada? Fogarel. É mas não vamos falar sobre isso. Eu quero delícia. saber um pouco dessa história, Sim, mas meu... vamos lá. É. Aí, não, do caso dela, é, a gente namorando, que treinou, um dia ela chega e fala pra mim na lata: Magela, os meus pais ficaram sabendo que você é quase cego e disseram que prefere me ver num caixão do que. Puta namorando pai, Caralho, que família legal, oh, hein? Bacana, aí, hein? Menino, Pô, aí, pessoal. aí... Pessoal de boa. Pessoal que Deus hoje, tá, tá acolhendo bem no inferno. Já jogou um raio em cima do cidadão. <risos> né? mas, eu, mas eu tive a grandeza de pensar... Bom... É, é mentira. Os pais dela não devem ter falado isso. Eu, eu não gosto dele, eu não tô afim, eu vou inventar qualquer merda. e vou falar isso. Será, Magê? Ah, eu, Porque ela não estava namorando... Pode ser também. Ela não tava namorando um traficante, se bem que um não. traficante cego também não ia para frente. <risos> Mas aí, eu falei, ah, gente, ó, vou sair fora, não é... não é. Então passou... Vai para me... baixo, não é para frente. Me engrandeceu. Carioca, uhum. quando eu fui me casar, na minha família, na minha família, uma pessoa comentou da minha ex-esposa, coitada dessa menina, o que, que ela foi arrumar a vida dela? Casar com um cego, gente. Na tua família? Na minha família. Tá, eu pariu. Anos depois, eu já famoso... Aí o comentário da família, você vê, ninguém dava nada por ele. <risos> olha, esse menino chegou, né? Olha aqui, que, né? Olha o que, que, que esse menino é... tá fazendo. Não, mas é, é, é, é, é o que eu falo. A, a, quando eu comecei a trabalhar em rádio, o comentário era assim, pô, Margelo, trabalhando na emissora oficial do governo, na Rádio Confidente, que contrata um cego. Mas você chegou a fazer faculdade, curso, de nada, radialista, nada? Foi nada. com a cara e com a coragem. Fiz até a oitava série, olha lá. Uhum. E, e, e a, a, a, a cada vez é, que eu falava assim... E tá achando que um cego não pode trabalhar em rádio. Aí que eu me especializava naquilo, eu ia, via, ia, ia... ia pesquisava. E, e conseguia. E aquelas pessoas, depois, alguns deles tiveram a nobreza, de me falaram, Magela, eu realmente... Você vê o preconceito, a discriminação. Mas isso, bola aí, carioca, hum. a, isso é no inconsciente das pessoas... É, tem gente que não vai me ver no teatro porque eu sou cego. Muitas pessoas... Que que tem que ter a ver uma coisa com Ah, se você não outra. foi lá me ver, eu não vou te ver. <risos> assim, gera, quantas vezes eu deixei de assistir o seu show, Nada cara? Cada vez. Tem gente ruim. É, não, falei, quantas vezes eu deixei de assistir o seu show porque eu achava que um cego não ia segurar a, a, a plateia durante uma hora. E que arrependimento, a gente esquece que você é cego quando você está em cena. Mas aí agora a, a, a minha observação, não é culpa dessas pessoas, que bom que eles têm a grandeza, de, alguns têm de me confessar, outros não. É culpa da, dos meios de comunicação, uhum. que ao invés de mostrar a eficiência do deficiente, querem só mostrar a deficiência. Perfeito. Né? E, e, e você vê que o... O defici... coitadismo, Ex né, Mari? Exatamente. É, Sabe, a... tudo coitado demais. Começa né? a pedir coisa, cesta básica pro cego. Aí põe aquele... <risos> aquele... BG, aquele, aquela trilha triste, coitado. É, Ajude isso, você. E, e você é um cara muito fodido, Magela. Eu lembro que de vez em quando eu tava na rádio. Daqui a pouco abriu a porta do elevador e esse aqui. É. Aí eu, caralho. Ô, Magela, como você chegou aqui, bicho? Sozinho. Em cima das minhas duas pernas. É, ele vinha, ele descia, ele descia no aeroporto, lá como ele vinha de busão, ele se virava e ele chegava na rádio, irmão. O povo traz. Falei, caralho, Não, eu vi, o povo Magela, a Magela é, pô, é fudido, Gente, pô, olha, uma prova da eficiência dos deficientes são as Paralimpíadas. Sim. Que o ca... Você é... viu o cara fazer cada coisa, futebol você fala... Futebol de foder. cego é sensacional. Pô, vai jogar com os caras. Teve uma vez no, no, no fute... você toma. Eu joguei no futebol de cego... E aí, menino, foi uma partida muito dura, realmente. Meu time levou de 19 a 0. Caralho! Puta, puta sacolada! Mas aí eu... eu você eu, não viu o placar mesmo? Foda-se, né? Eu achei ruim falei você. Pô, juiz, peraí. Pô, que sacanagem você. Ah, eu, eu, eu tô aqui. Eu, eu tô aqui. Eu, cê, cê, a bola vai pra fora, você valida. Pra... Não, mas já fora do gol tá você. Eu tava Nossa. do lado... Eu tava do lado de fora, do lado da trave. Então claro que ia ser gol toda hora. <risos> tá errado, meu irmão. <risos> Aí ah, eu nunca mais quis jogar bola.